Olha, é, esse poder legislativo, ele não foi comunicado que houve esse afastamento do prefeito Aurelio Mendes pela justiça. Então, não tem nenhum documento que comprove que ele foi afastado pela justiça. Eu recebi um requerimento, aonde o prefeito Aurelio Mendes pede o afastamento por 30 dias. Então, foi convocada essa sessão extraordinária, aonde foi analisado o requerimento, os vereadores voltou a favor do pedido do prefeito. Então, o prefeito está afastado por 30 dias a pedido dele. E, em seguida, aconteceu na sessão solene, onde foi tomado posse ao vice-prefeito é, vice Léo. Olha, na verdade, não foi a Câmara que afastou o prefeito. O prefeito pediu o afastamento por 30 dias. E ah, os vereadores analisaram o requerimento do pedido do prefeito e voltou a favor. Eu volto a dizer, essa, essa, esse Poder Legislativo não recebeu nenhum documento oficial, judicial, que o prefeito está afastado. Então, por isso que aconteceu essa sessão. A preocupação do, do Poder Legislativo é com a comunidade, com a sociedade. Então, eu acredito que o, o prefeito Léo, que está tomando posse hoje, ele vem de encontro com a sociedade. É porque assim, a cidade não pode parar, então a gente acredita que vai dar